A minha cardiologista já dizia assim, Sônia, você não está conseguindo se alimentar porque os teus dentes não estão tá te ajudando. E isso é muito difícil na tua vida, você continuar nisso, você procure um dentista da sua confiança, entendeu? Torne-se a grande amiga dele e você... Faz esse tratamento porque é importante, primeiro para a tua saúde e depois para a tua vaidade. Porque se você é uma mulher que gosta de sorrir e brincar, o, o sorriso é a coisa mais fundamental. E aí eu disse para ela, a, a, fui apresentar o doutor Vitor, doutor Antônio, fiquei feliz com o trabalho deles que eles estão fazendo e agora também me realizando. Graças a Deus. Aí agora eu já estou começando a sorrir.